vocês, nossos amigos agricultores? Espero que sim! Eu sou o Nicolas, sou o técnico aqui da Manage Bem. E hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre... Dinheiro! Isso mesmo! Você ainda planta sua lavoura de mandioca desse jeito? Não! Sabia que plantar desse jeito faz você deixar de ganhar dinheiro, agricultor? E por conta disso, hoje a gente vai estar apresentando dicas e novos amigos para a sua lavoura de mandioca, para você parar de perder dinheiro. Ficou curioso? Então vem com a gente! Bem, agricultor, nós vamos apresentar para vocês os amigos que são os adubos verdes. Isso mesmo, adubos verdes são plantas que fazem o papel de nutrir o solo, traz nutrientes para o solo e esses nutrientes vão para a planta depois. Desses amigos de adubos verdes, nós temos exemplos como o feijão guandu, o milheto, a mucuna preta, a crotalária, entre vários outros. Nós recomendamos que procure o seu técnico da manejo Bem para ele tá estar indicando as melhores plantas para a sua região. Como a gente já havia dito, eles fazem essa nutragem do solo e depois vai para a planta. Existem três tipos de formas de estar aplicando e plantando esses adubos verdes. O primeiro é o tipo móvel. Você vai plantar essas plantas de adubo verde no local separado da sua lavoura. Quando você for plantar a sua lavoura, ou quando tiver no momento de precisa de nutrientes, você vai podar esses adubos verdes 15 dias antes. Poda ele 15 dias antes, espalha sobre o solo da sua lavoura, Vai ser decomposto esses materiais, os nutrientes vão para o solo e depois vão para as plantas. Também existe você plantar esses adubos verdes antes da sua cultura principal. Você deixa ele plantado, antes de entrar com a cultura principal, também no esquema de 15 dias. Você pode essas plantas adubadoras, deixa no solo, vão ser decompostas e vão passar para a cultura principal, após ela ser plantada. E também temos o um método de consorciação. Você consorcia a sua cultura, no caso a mandioca, com um desses adubos verdes, como a mutuna preta, feijão guandu, entre outros. Quando tiver necessidade de estar tá dando mais nutrientes com a mandioca, você pode esses adubos verdes 15 dias antes, esses adubos vão ficar espalhados na sua lavoura, no chão, no solo, e vão ser absorvidos depois os nutrientes pelo solo e pela planta consulte o seu técnico da Manejo de Bem para ele te explicar é, a época ideal, quando é mais necessário uma cultura ou outra de nutrientes mas falando ainda de consorciação você também pode estar ganhando dinheiro aplicando esse sistema de consorciação mas com culturas de valor agronômico isso mesmo na cultura da mandioca ela permite que a gente consorcie com uma vasta gama de outras culturas como por exemplo arroz, feijão, batata doce e milho, são excelentes culturas para você fazer uma renda extra ou até mesmo para estar aproveitando com a sua família, um arrozinho, um feijão ou um milho para garantir a pão da da família reunida no final de semana. Essas culturas elas podem ser consorciadas, o que quer dizer que elas podem ser plantadas juntos. É uma também uma ótima opção então amigo agricultor. Estamos passando essas dicas para você estar tá aproveitando o espaço da sua lavoura e ganhando dinheiro. Além disso, as culturas de adubação verde fornecem nutrientes para o solo, o que pode estar é, tá acarretando no menor custo com a adubação. Mas lembre-se sempre de procurar o seu técnico da Manejo Bem, para ele estar tá te explicando melhor quais culturas podem ser adotadas na sua região e quando podem ser adotadas. Agradecemos você ter assistido esse vídeo. Qualquer dica, sugestão, deixe nos comentários. Curte, compartilhe esse vídeo com seus outros amigos agricultores, para eles ficarem sabendo também. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com seu técnico da Manejo bem pelo aplicativo do Manejo Chat. Agradecemos e até a próxima. Tchau, obrigado.